Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Solzinha. Eu sou a Solzinha. No tutorial de hoje vou mostrar como fazer o protetor de maçaneta de porta ou almofada de porta. É uma almofadinha com dois elásticos, um de cada lado, colocando este elástico na maçaneta da porta de dentro e o outro elástico na maçaneta da porta de fora, ficando almofada no meio da porta onde vai impedir da porta bater e assim vai proteger o um bebê de se magoar. É muito fácil de fazer, onde pode utilizar retalhos que tem em casa. Antes de passar ao passo a passo, quero convidá-lo, se ainda não está inscrito, a inscrever-se e clicar no sininho, que ao clicar, todas as vezes que eu editar um vídeo, vocês recebem uma notificação, a par dos tutoriais. Vamos ver o passo a passo? Os materiais necessários são dois tecidos iguais com a medida de 19 cm de comprimento por 14 cm de altura. O outro também tem a mesma medida, 19 cm de largura por 14 cm de altura. Mais dois tecidos iguais ao anterior com a medida de 20 cm de comprimento por 6 cm de altura. Este também, 20 cm de comprimento por 6 cm de altura. Dois elásticos com 15 cm e a largura 1 cm. Este também, 15 cm por 1 cm de largura. Um alfinete bebê, enchimento, alfinetes, tesoura. Fita métrica e máquina de costura. Vou começar pelas tiras. Portanto, vou dobrar direito com direito. Vou alfinetar. Esta também vou colocar direito com direito e também alfinetar. Vou à máquina de costura e vou iniciar aqui a costura rematando e termino aqui também rematando. E a outra vou fazer igual. Inicio aqui a costura rematando e termino aqui também rematando. Para poder fechar o tecido. Já cozi ambas as tiras. Numa das pontas com o alfinete bebé eu vou prender aqui a um tecido. Assim. E vou colocar para dentro o alfinete, para poder virar. Puxo o tecido, que ele vem. Tiro o alfinete. E vou colocar a costura para o meio. Basta vincar até com as mãos. Este vou fazer igual. Vou prender uma parte do tecido... Fecho e coloco também para dentro do alfinete para poder virar. Puxo o tecido para baixo e puxo o alfinete e venho o tecido também. Tirar o alfinete e também coloco a costura para o meio. Agora, novamente com o alfinete bebê, vou buscar um elástico e vou prender numa das pontas. Colocar o elástico para dentro da tira. Com a costura no meio e aqui na pontinha do tecido. Vou à máquina de costura e vou prender o elástico ao tecido. Assim. E prendi só mesmo a costurinha de segurança. O alfinete continua aqui dentro. Agora eu vou continuar a puxar. Tendo cuidado de elástico ficar direito e não torto. Colocando na mesma a costura aqui ao meio, vou puxar, tirar o alfinete, costura no meio, está aqui o elástico, ao tecido e vou também agora fazer aqui uma costurinha para prender o elástico ao tecido. É só mesmo uma costurinha de segurança. Se eu esticar, vão verificar que a costura está ao meio. Agora vou reservar este e vou fazer exatamente o mesmo processo nesta tirinha elástico está aqui dentro e está aqui a costura também ao meio e vou cozer. Vou puxar agora o resto para cima e vou ter cuidado de ver se a costura está no meio. Coloco o elástico aqui na pontinha e vou prender também. Já está. Se eu esticar as duas pontinhas, vou verificar que a costura está ao meio. Agora, um tecido 19 14 vou dobrar a meio só para saber onde é o meio. Posso fazer aqui um pequeno golpe com a tesoura e deste lado vou fazer igual. Um pequenino golpe deste lado e deste. Do meio para cima e do meio para baixo um centímetro. E vou marcar com um alfinete. E também um centímetro. Vou fazer igual deste lado. Também um centímetro. Daqui desta marcação do 1, vou colocar do 1 para cima esta tira, mas com a costura virada para cima. Vou colocar assim e vou prender com o um alfinete. Agora vou puxar também o franzido para o meio, para chegar aqui a esta pontinha. E vou dobrando, tendo cuidado se fica dobrado não torto, depois da marcação de um centímetro. E também vou alfinetar. Aqui está o meio, marquei um centímetro e de um centímetro para a frente coloquei a tirinha com a costura virada para cima. E deste lado também, de um centímetro para baixo coloquei aqui a tirinha. E agora deste lado vou fazer igual. Pronto, já estão os dois, ficando assim. Agora vou tirar a marcação de um centímetro. Agora vou à máquina de costura e vou fazer aqui uma costurinha, aqui, aqui e aqui. Para poder prender a alcinha ao tecido. Eu vou cozer. Já cozi ambos os lados, ficando assim. O outro tecido, vou colocá-lo por cima destes, colocando direito com direito. E vou alfinetar por todo. Agora vou à máquina de costura e vou cozer por todo, deixando ficar uma abertura ou na parte de baixo ou na parte de cima. Mais ou menos uns dois dedos para poder virar, rematando início e fim. E com a largura do calcador de máquina. Já cozi. Deixei ficar esta abertura para poder virar. Agora, antes de virar, vou cortar os cantos. E agora sim, vou virar para o lado direito. Vou arranjar os cantinhos com um pincelzinho. A parte de trás vai ficar esta costura. E esta é a parte da frente. Agora vamos encher com o um enchimento, já enchi com enchimento Vou colocar. Dobrinha para dentro e fazer aqui um pontinho invisível. Ou então também podem colar com cola pano, se quiserem. Eu vou fazer um pontinho invisível. E já agora por baixo deste vídeo vou deixar ficar o link como fazer um ponto invisível. Caso vocês queiram visualizar o vídeo. Já cozi o ponto invisível. Se encher demais ele vai ficar duro. E este não está, porque ao carregar ele vai para baixo. Pronto, e está finalizado. Parte de fora fica esta que não tem a costura. Agora é só colocar em cada maçaneta, da parte de dentro e da parte de fora, e vai ficar assim vai proteger o bebê. Como viram, é muito fácil de fazer. Espero que tenham gostado. E se gostaram, não se esqueça de clicar em gostar, que ajuda a crescer o canal, e partilhe com os amigos. Muito, mas muito obrigada por ter assistido. Espero por si no próximo vídeo e até breve. Beijinhos!